então aqui não vai ser não vai poder mais mexer depois. Mas aqui tem um veio embaixo. Então eu vou mostrar aqui para o pessoal. Filma sempre as varetas a mão, viu? Sempre as vareta. E vou mostrar para o pessoal também como que identifica. Por exemplo, aqui ó, eu estou aqui atrás. As varetas estão tá abertas. Se eu andar um pouquinho para frente, aquela pedra ali para lá já dá um veio. A câmera vai filmar as varetas. A câmera vai filmar as varetas. Já cruzou. Aqui já começou o meio. Então aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, lá naquela pedra. Que dá mais ou menos 5 ou 6 metros daquilo lá. Daquilo lá é um meio. E nós temos uma outra pedra aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó essa pedra aqui daqui lá onde eu risquei aqui lá na outra pedra lá é um veio então vamos pegar dessa pedra. pedra aqui lá na outra pedra lá naquela pedra que está lá em cima é um outro veio vé... é... até esse quadrado aqui é um veio é um vei de outro Então a... Deixa eu pegar você no meio do quadrado aí Não, tá eu aí. não, deixa eu, eu só minha voz aqui. aqui ó, pega aqui ó Aí, esse aqui é um veio Mas tem que chegar perto, tá ventando, não vai sair nada Esse quadrado aqui, dá mais ou menos, vamos pôr aí Seis, seis, cinco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 aqui se eu andar para frente ó, se eu andar aqui para frente as varelas vai começar a voltar para trás ela já começou a entortar porque ela, ela já pendeu pro veio então ela querem que eu volte se eu andar para cá elas ela vai pender elas vão pender lá no veio ó, já pendeu então o que que acontece aqui todo lado que eu andar elas vão andar aberto e pender para veio agora eu vou para o lado do veio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 e isso fosse no caso de minerar, então teria que fazer um, os testes, fazer o um furo com a máquina, como se estivesse furando com um artesiano até iria conforme o barro ia saindo, ia bateando ele para ver até chegar nele então aí o que eu quero dizer aos amigos é o seguinte que o pessoal tem, tem falado muito aí, ah, mas essas tá acham água, não essas varetas não acharam e mesmo que elas achassem água o veio de água é muito diferente do veio de ouro mas elas não acham água elas tá com palpos e ouro na câmera eu vou até abrir aqui pessoal ver que aqui não é muito mole de abrir não porque senão eu perco o ouro pego aqui ó tá na minha mão ó. ouro e um topaz azul e pode ser topazio branco também, tanto faz. Então eu vou pegar ela, fica mais ou menos. Uma eu vou pegar ela aqui de meia triangada, só para o pessoal ver. Ó. Aqui é onde eu estou, ela está aberta. A hora que eu entrar em cima do veio já, ela já cruza. Ela já cruzou. Por quê? Porque eu já entrei no veio. Daqui eu vou lá naquela pedra lá. Ó. Eu vou com ela cruzada daqui lá. A hora que eu sair fora da pedra lá, o veio acaba. Aí o veio acabou.